Olá, eu sou o Leandro e hoje estou aqui para falar sobre home office. Como essa modalidade pode ser empregada em termos de pandemia, a gente sabe que as empresas optaram urgentemente a modalidade de home office para não, não pôr a vida dos funcionários em risco, o que isso é bom. E tem muita empresa que está pensando que, pós que a... E tem empresa que, após a pandemia, está pensando em deixar funcionários em casa. Porque isso está dando muito certo e a gente está sendo muito produtivo. Mas como que as empresas podem... Por, mas por que, que as empresas devem contratar deficientes home office? Quais são os benefícios? O primeiro benefício que eu vejo é que a empresa não... Pre, precisa ter acessibilidade na empresa, na sede, porque o, o funcionário vai estar trabalhando de casa. Então, você não precisa ter acessibilidade na empresa, você pode contratar via home office. Então, a empresa economiza em acessibilidade. O segundo motivo para contratar em home office uma pessoa com deficiência é que você não... Lida, você não vai lidar com problemas de acidente de trabalho Tipo, a pessoa escorrega lá no piso molhado E ela cai e se quebra <risos> O segundo benefício que eu vejo É que a empresa que você ou Você não vai lidar com um acidente de trabalho Caso esse deficiente vinha se acidentar cair de muleta, escorregar, com o piso molhado, enfim, várias coisas que podem dar acidente de trabalho. Mas aí tu vai dizer para mim, e se a pessoa não tiver máquina, e se a pessoa não tiver computador, é isso não é mais uma desculpa porque a minha empresa e outras empresas que eu conheço é, emprestaram as máquinas delas para os colaboradores, para os funcionários trabalhar em casa. Então, qualquer empresa pode fazer isso pelo funcionário, então já não é uma desculpa tão plausível assim. É, o que eu vejo é que home office não é para todos os deficientes. Claro que tem cargos que não, não possibilitam home office, mas porque tem cargos em varejo que não possibilitam isso, que o deficiente tem que estar tá lá o tempo inteiro presencial. Mas cargos como administrativo, faturamento, que exijam um computador, é, tipo teste de software como eu, desenvolvimento de software, possibilitam isso. E isso é muito legal. Dá pra fazer. Então é uma questão de, de tu implementar isso na tua empresa, porque tem muito, muito deficiente que quer trabalhar e não consegue por causa falta de sensibilidade A estrutura não é condizante com a situação dele E tu pode dar uma chance para um deficiente em home office Isso é bacana pra caramba E tomara que isso continue pós-pandemia porque Seria muito legal se isso vinha acontecer com as pessoas que têm deficiência E é isso é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Vou deixar um recado breve aqui. E... Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Se inscreve aqui no canal para dar relevância. Ative o sininho também. Se inscreve na rede social que está aparecendo aqui no vídeo. Me segue lá. E até mais!